Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. A empresa cria útero artificial que poderá fabricar 30 mil bebês por ano. Você já chegou a imaginar em algum momento uma fábrica que produz bebês? Parece algo surreal, certo? Pois é. Mas se eu te dissesse que existe uma tecnologia que poderá fabricar bebês em massa? Essa situação que parece possível só em filmes pode estar cada vez mais próxima de acontecer. Algo que parece tão distante, e fora da realidade, está bem próximo de acontecer graças ao biotecnólogo e comunicador científico Hashem Algayli, de Berlim, Alemanha, que apresentou o que podemos chamar de a primeira instalação de úteros artificiais do mundo. O projeto que cria uma instalação de útero artificial não só poderá produzir bebês em massa, como também permitirá que os pais possam escolher as características do bebê através de um menu de opções. Ongaili, em entrevista ao Demirian do Reino Unido, acredita que em 10 anos as instalações de útero artificial já poderão se tornar. Na realidade, isso claro, se as restrições éticas forem removidas. Cada recurso mencionado no conceito é 100% baseado em ciência e já foi alcançado por cientistas e engenheiros, revelou Al Ghaili. Segundo o cientista, o complexo conseguirá produzir cerca de 30 mil bebês ao ano. As instalações vão contribuir para que casais inférteis possam conceber um bebê se se tornarem os pais biológicos de seus filhos. Dá só uma olhada.